Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro do card. No decorrer de mais de um ano de canal, muitas foram as alegrias proporcionadas por aqueles que nos ajudaram, acompanharam, apoiaram e ajudaram a construir uma comunidade simplesmente incrível. Sim, graças a você, hoje comemoramos mais de mil seguidores em nosso canal. E como gratidão a tão incrível apoio, sortearemos um dos consoles mais espetaculares já lançados. O Retro Challenge terá a felicidade de sortear um Super Nintendo, console capaz de proporcionar inesquecíveis horas de diversão, seja sozinho, com amigos ou na companhia de entes queridos. Para participar é simples, basta ser inscrito no canal. Nem mais, nem menos. E para isso, é necessário preencher rapidamente o formulário cujo link pode ser conferido na descrição e em nossa aba comunidade. As inscrições se encerrarão ao final do dia 26 de fevereiro deste ano, e o sorteio será feito em live aqui no canal, cujo dia será revelado em nossas redes sociais e também em postagem na aba Comunidade. Então não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para saber o dia e hora do evento. Ah, claro, além de preencher o formulário, quem quiser ganhar esse console incrível terá de estar presente na live do sorteio. Preparado? Não deixe de participar. Só assim você terá a chance de levar esse maravilhoso videogame inteiramente de graça em um presente simplesmente inesquecível. Bora lá?